Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Então, família, aqui é uma questão que envolve a definição de proposições lógicas. Né? É uma questãozinha conceitual que envolve a definição de proposições lógicas. Legal. Então, eu já interpretei a questão, já sei qual é o assunto. Né? Método dos 50 eu já tem meio caminho andado, já sei qual é o assunto Ele está falando ali de definição tá falando ali de conceito De proposições lógicas Legal? É assim que nossos alunos né, Agem aí nas provas O cara bate o ouro e já sabe Porque ele faz vários exercícios lá no curso Então ele já sabe Ele vai bater, opa Isso aqui é uma questãozinha de conceito É uma questão sobre Proposições lógicas. Legal, de definição. Interpretou, resolve. Aí, qual é o bizu para resolver? Aí entra a segunda técnica. Qual é o macete? Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? O bizu aqui é você saber as exceções. O que não é proposição lógica. É, proposição lógica é toda a declaração afirmativa ou negativa de sentido completo a qual se pode atribuir dentro de um certo contexto apenas dois valores lógicos possíveis ou verdadeiro ou falso né? eu falo para você aqui né, a seguinte frase Ricardo é médico por mais que você não conheça Ricardo né, com certeza essa declaração ela tem sentido completo e ela pode ser verdadeira ou falsa. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa proposição, essa declaração, perdão, é uma proposição lógica. Legal? Se tem valor de julgamento, é uma proposição lógica. Agora, será que toda declaração, será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Aí entra as exceções. Vamos lá. Qual é o bizu aqui? Ó. Vamos lá. Frases, né? Interrogativas, exclamativas, né? declarações sem verbos, verbos no imperativo e sentenças abertas não são consideradas proposições lógicas. Então, todas essas situações não constituem proposição lógica. Aí ficou fácil né, da gente analisar. Vamos lá. Aqui, ó, a letra A. 12 é menor que 6. Isso é uma proposição? Sim. Por que, que é uma proposição? Porque pode ser verdadeiro ou falso, né? É uma declaração de sentido completo, né? É uma declaração onde você consegue entender, ela tem um sentido completo. E ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, é uma proposição. Sim, legal. B, vamos lá, analisando aqui o B. Para qual time você torce? Interrogação, é uma proposição? Coloca aí no bate-papo, vamos ver se você está prestando atenção. Só estou te dando aqui o néctar, estou indo direto ao ponto. Não estou aqui de queri-queri-corococó, te enchendo de coisa. Não, estou te passando aqui só o bizu. Né? Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. É o que você precisa para fazer a prova e gabaritar. Né? É as exceções. Opa, Marcão falou ali. Ó. Frase interrogativa. Então, não é proposição. Está nas exceções, então não é proposição. Vamos lá. X mais 3 maior que 10. Aí entra a questão aqui da sentença aberta. O que, que é sentença aberta? Sentença aberta são declarações que geram uma certa indeterminação. Né? Que é esse caso aqui. Ó. X mais 3 maior que 10. Você sabe o valor de X? Não. Então, gerou ali uma indeterminação. Se gerou uma indeterminação é uma sentença aberta, então não é a proposição lógica. Né? Ele é médico. Por ele quem, né? Então seria um outro exemplo de sentença aberta, porque gerou uma indeterminação. Então se ele não especificar, né, é sempre uma indeterminação. Caracteriza sentença aberta, logo não é uma proposição. E a letra D, vamos lá. Existe vida após a morte? É uma declaração de sentido completo e, com certeza, pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Né? E não está aqui em nenhum dos casos. Então, é uma proposição? Sim. Então, das quatro sentenças, apenas a A e a D são proposições. E é exatamente o que ele está falando aqui.